Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa está um programa muito bom e eu tenho certeza, você, seguidor do programa Dicas de Saúde, que dê cuidados a gente entende, eu tenho certeza que é um programa que vai ajudar você que nesse momento está precisando de ajuda. Essa é uma orientação muito especial eu gostaria que você ouvisse essa nossa entrevista com muito carinho. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que desenvolve um trabalho em Mafra, Mafra e Rio Negro muito especial com os dependentes químicos. Hoje eu trouxe o doutor psicólogo Edson, ele é o administrador da Atena que trabalha com as pessoas com dependência química e alcoólica. Então, é um trabalho de ajuda para você que está nos ouvindo. Tudo bem, Axon? Tudo bem, Lucimara, obrigado pelo convite. O seu programa Dicas de Saúde, aliás, eu já assisti alguns né, de seus programas. Também agradecer ao Rio que sempre é parceiro nosso, está aqui. Obrigado pelo convite, pela confiança e espero que a gente possa. Levar algumas orientações e informações para o seu público. E, e essa informação uma informação iluminada mesmo, né, Elton? Porque é uma informação que a gente precisa realmente falar. Porque a gente sabe que hoje, nesse mundo, nesse Brasil, em muitos locais, muitas pessoas passam pela dependência química. né? O sofrimento psíquico, né, seja ele qual for em relação à saúde mental. Eu acho que é uma, uma onda que vem aí pós-pandêmica, né, bastante complexa. Inclusive o SUS, né, o Ministério da Saúde tem se mobilizado para algumas ações voltadas a saúde mental pós-pandemia. Então, as drogas entram exatamente nessa questão da saúde mental, né? Dentre é, esquizofrenia, depressão, ansiedade, tem isso. As drogas, ela sempre é recheio ou é cobertura. A gente não sabe direito se é recheio cobertura ou parte da, de todo o bolo, né? Porque a pessoa depressiva usa droga, é ansioso usa droga. O esquizofrênico usa a droga, é, as pessoas que não têm nenhum tipo de problemas com diagnóstico diagnóstico também usam droga. Então, a droga é um, é um elemento é, que faz parte da nossa sociedade contemporânea e a gente precisa falar sobre isso, né? É, porque a dependência química, ela tem, assim como eu posso falar a você, é, a dependência química, ela tem é, afetado bastante as famílias, né? E as famílias ficam muito fragilizadas, né? E tenho certeza que quem passa por essas situações sabe muito bem o que é, né? Então, por isso que eu digo, quanto mais a gente divulga isso, mais a gente ajuda pessoas e também ajuda essas famílias a passar por esse problema, né? E que lá na frente elas vão agradecer, tenho certeza, né? De que vão ter uma vida Sim. melhor do que tinham hoje, né? Sim. E eu queria que você falasse para as pessoas o que, que é realmente dependência química. Bom, a dependência química, ela, pela Organização Mundial da Saúde, ela é definida como uma doença. Mas ela tem características diferentes das doenças que a gente pensa do ponto de vista médico, né, sim Então, a dependência química, é, ela, ela é, tem vários fatores, ela é multifacetada, então depende do indivíduo, né, nas na, seus fatores é, biológicos, fisiológicos, né, genéticos, tem fatores psicológicos, tem fatores espirituais no sentido de visão de mundo, que a pessoa também tem. Tem fatores sociais, né? ambiente que vive, bairro que vive, questão cultural, é, cultural no sentido de qualquer cultura você vai ter a questão das drogas. Mas questões socioeconômicas, né? então algumas. É... E ela atinge todo mundo, é né? a mais democrática. A doença sempre é democrática, né? a doença sempre atende, atinge todo mundo: pobre, rico, enfim. Né? E a dependência química ela, ela se faz muito mais pelo uso de uma substância química que atinge o cérebro no circuito de recompensa e que cada vez ele quer buscar mais essa droga assim como o açúcar, assim como comida, assim como sexo, qualquer outra questões que tem no nosso cérebro, transações químicas. Então a dependência química está atrelada exatamente a isso. Então, e também tem o fator da droga. Então, tem o álcool, é, o tabaco, por exemplo, é uma droga bastante que causa muita dependência. A cocaína causa dependência, o crack já causa mais dependência. Então vai depender, além dos fatores que eu já falei, mais o fator da droga que a pessoa está fazendo uso, né? Então ela é um, é um, é uma, é uma, a dependência química ela é muito difícil de você, não de você dar um diagnóstico, mas é difícil de você tratar, porque ela é muito complexa em, em todo o seu contexto, porque está envolvido também pessoas, é, é, pessoas ambientes. O fator genético não é determinante. O fator ambiental, na minha forma de entender como profissional, é determinante. O ambiente, a forma como a pessoa é educada, como, enfim, todas essas questões, como lida com seus sentimentos desde criança. Então, acho que o ambiente é um fator, é, para mim, determinante para a dependência química. É, e hoje também para... Uma pessoa, né, para procurar um, um tratamento, ela precisa aceitar primeiro, né? É, é a nossa política brasileira, ela, ela vai dizer, e, e unida também, né, o National, é, uhum. se eu não tiver enganado, é, National Institute of Drugs of the Abuse, é unida. É, ele tem 13 princípios, e ele vai dizer que não necessariamente a pessoa querendo tratamento ele é efetivo, ele pode ser feito um tratamento no Brasil, Entendi. por exemplo, a lei permite o tratamento involuntário, que é quando a família assume isso e leva numa clínica, e o tratamento compulsório, quando aí tem um, um laudo psiquiátrico e um, um, uma determinação judicial, que hoje é mais difícil, né? E aí o tratamento voluntário. Que é, que é uma outra, que é um trabalho que eu faço, por exemplo, é dentro dessa lógica. Então, o paciente eh, chega à conclusão que ele precisa de, algum, de, de uma ajuda e ele quer fazer isso. Então, a, nós aí damos esse suporte. Mas tem pessoas que estão na situação de, por exemplo, um surto psicótico, precisa de um internamento, mesmo que ele não queira. Aliás, vamos eu sempre falo isso, né? Se eu infartar nesse momento aqui, você me chama o bombeiro, você não pede autorização para mim, para me atender. Não, você vai lá e atende, isso é né? isso semana o hospital, depois que eu, que eu fui atendido, a pessoa... Então, essa coisa da, da saúde mental, acho que ainda é um, sabe? A gente tem dois tipos no Brasil de discussões, assim, um lado romântico demais, uhum. e um lado me parece muito realista demais, assim, que parece que meio que entra num descaso. E eu acho que isso é ruim para a discussão de política pública, de política de saúde, né? Então, é, a dependência química, ela pode ser tratada mesmo que uma pessoa não queira. Claro que o, o ambiente, né, essa clínica, esse espaço... Tem que ter um, todo um cuidado, né? porque aí a pessoa está lá dentro, não, não quer estar lá dentro, então tem que ter um, um aparato, mesmo assim, às vezes está num, num uso muito contumaz, né? Mesmo nós lá na, na instituição, a gente procura não acolher uma pessoa que está num quadro alto, precisa às vezes passar pela UPA ou pelo hospital para depois ir para a comunidade, que a comunidade vai trabalhar questões voltadas a, a questões psicossociais, né? Essa outra parte da, da daquilo que é da complexidade, não uma Entendi. parte tão biológica. Sim, toma remédio lá também, usa medicação para ajudar e tudo, mas é muito mais focado essa questão psicológica e o seu retorno social a esse ambiente. Né? Entendi. Quais são os tipos de drogas mais usadas pelos dependentes químicos hoje, né? Em dia. Então, na, na minha experiência clínica lá na Atena, a gente tem é, o álcool o tabaco na sua grande maioria né? mas lá na nossa instituição é permitido fumar, mas então o tabaco e o álcool é, o uso de cocaína aspirada que voltou muito nos últimos 5 6 anos, que antigamente era muito mais o crack, agora tem o uso voltou há muito tempo já o uso da cocaína e o crack né? e agora estatisticamente nós já temos aí uns Quatro anos a estatística é no uso da maconha, pessoas indo até nós procurar ajuda para parar de fumar maconha. Que isso há uns quatro anos atrás a gente não tinha isso como um dado estatístico, então a maconha, ninguém nos procurava para isso. Então a pessoa chega lá, a, a psicóloga da triagem vai perguntar: o que, que te traz aqui? Qual é a droga que você quer? Ele vai dizer: ah, o crack, o álcool, a, maconha, a, a, a cocaína, enfim. Hoje. Uhum. Já tem a maconha também. Então, essas essas cinco, colocando o, o tabaco como uma delas, mas o álcool, a cocaína, seja ela aspirada, seja ela fumada através do crack, e a, e a maconha, são as drogas que a gente mais atende. E me diga uma coisa, qual às vezes né, muitas famílias passam por esse problema hoje, né? Porque é um problema que precisa ser resolvido, né? Então, assim... Elas passam por esse problema e o que, que elas precisam identificar nesse familiar para elas poderem ajudar? Então, se for um adolescente, Lucimara, você vai ter um tipo de observação. É, mudanças repentinas de amigos, é, algumas ações suspeitas, assim, um movimento, algumas cenas meio suspeitas, é, mudança na escola... É, comportamental, é, notas, enfim, isso são algumas características adolescente que hum, a adolescência, a droga ela se mistura muito, porque são comportamentos muito parecidos. a Adolescência tem um pouco dessa rebeldia, essa coisa toda. Então, na adolescência tem um pouco isso. Eu sempre sugiro que os pais procurem um profissional para tirar, para conversar sobre isso, porque os pais ou entram assim, ah, é uma fase e aí não se preocupe quando vê está usando droga. Né? ou é, é, a, é a fase da adolescência e o pai fica com a mãe fica pensando que está usando droga e fica ali, sabe, meio que tirando o adolescente fora da casinha porque acha que ele está usando droga e às vezes ele está usando preto porque está na fase de usar preto, essa porque coisa... Porque ele está gostando, tá, é o momento dele... É, e a né? adolescência é uma mudança corporal significativa, social, nossa, a entrada para o mundo adulto começa a dar um uns um Churchill na cabeça, né? porque não é fácil ser adulto, e aí eu fico ali olhando, será que entra ou não entra. Quando a gente está falando de pessoas mais adultas, assim, identificar uma, uma pessoa com dependência química não é muito difícil. O uso de álcool, de droga, seja qual for, que de preferência, ela é saliente. Então a pessoa sempre, ela, em detrimento da família, do trabalho, das coisas do cotidiano, do lazer, ela vai preferir beber ou usar droga. Então, o uso fica saliente, fica aparente demais. Uhum. Então, essa é uma característica é, de que ali tem algum tipo de problema. Então, uma pessoa com, com dificuldade, por exemplo, começa a ter dificuldade para dormir, um dependente de álcool, por exemplo, começa a ter câimbras à noite, começa a aparecer alguns tremores matinais ou tremores quando está faltando. Então tem algumas algumas coisas fisiológicas que aparece principalmente no uso do álcool nas outras drogas você tem um pouco mais de irritabilidade paranoia né a pessoa vai ficando um pouco mais é, parece que está sempre sempre perseguida no uso da cocaína por exemplo no uso da maconha a pessoa às vezes fica muito mais agressiva ou fica muito lesada então vai aparecendo esses sinais mas normalmente a pessoa vai perdendo as suas funções sociais e vai perdendo é, a motivação para coisas corriqueiras. Como eu falei, convivência com família, trabalho, lazer, cuidar dos filhos. Aquilo começa a ficar muito secundário e isso começa a aparentar muito mais. Basicamente, é esse, esses são os sintomas da dependência química em si. Agora, da experimentação, do uso, são coisas mais sutis, né? para poder discutir daí, isso é uma coisa mais preventiva isso, é porque eu te pergunto, porque muitas famílias às vezes é, imaginam mas elas não conseguem identificar então por isso que é importante que se a pessoa, ela está identificando alguma coisa dentro da sua família que ela vá buscar ajuda para poder ajudar esse familiar, para poder identificar dentro da sua casa o que está acontecendo é né? que assim né Lucimara às vezes a família está dentro do contexto, ela adoeceu junto, ela não enxerga. Às vezes o vizinho enxerga, os familiares enxergam e falam: olha, ele está vendo, a família não enxerga. É que não é que não enxerga, é uma negação, né? é, um, é uma, um mecanismo de defesa psicológico, aquela negação. Há uma projeção sempre para fora, que é os amigos, que é os outros, que é o dono do bar, que é não sei o quê, ou enfim, os amigos da, que estão usando droga. Então, sempre que há uma negação, há uma projeção. Então, a família às vezes não enxerga, demora demais para enxergar, porque ela está envolvida, por isso que é, ela é multifacetada. E por isso que a família adoece junto. Entendi. Adoece porque todo mundo está adoecido ali, não só ele. Ele está porque. E ele normalmente é o mais sensível de todos, nesse, nesse adoecimento todo. Então, a família às vezes tem uma certa dificuldade de aceitar. Às vezes vem familiar, vem alguém de fora, mas a família tem uma certa resistência, porque ela também está envolvida no meio. né Nesse contexto. Né? Exatamente. Me diz uma coisa, é, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão passando por essas dificuldades, que são dificuldades né que a gente sabe que precisa de ajuda, como é que a pessoa pode, a família pode procurar ajuda? Então, vamos começar é, utilizando a nossa rede. As agentes de saúde são um bom começo. Conversar com a agentes de saúde, olha, estou com, com alguém aqui em casa que está usando droga. A sua unidade básica de saúde pode ser, né, você, e não sendo a unidade básica, o CAPS pode ser um caminho que você possa pedir uma orientação, e uma, um esclarecimento. A Atena mesmo, nós temos o Centro de Acolhimento e Triagem, tem uma psicóloga lá. Então, qualquer pessoa que está aqui nos ouvindo, se quiser ir lá conversar com a psicóloga para pedir uma orientação, olha, eu estou tendo esse caso assim, assim, assim, isso é algum problema, isso tem alguma forma para ajudar? Então, eu sempre sugiro que procure sempre uma pessoa... Que, uma pessoa que tenha experiência para falar sobre isso, né, para conversar sobre isso, porque se não ficar uma live maior e não vai resolver. Então procurar sempre a rede de saúde, né, e, e a Atena também é um espaço bem positivo para isso. A gente tem também é, o, o grupo do AA, por exemplo, que é um bom lugar para você ir numa reunião e querer perguntar para aquelas pessoas que estão lá. Poder se eles podem ou não ajudar, eles também vão poder explicar ou não. E temos o Amor Exigente, que é um grupo que existe em Mafra, um grupo de prevenção, que acontece toda terça-feira, às 19h30, lá no Colégio Sema, que as pessoas ali também são voluntárias, mas são treinados, têm experiência. Então, não só de uso de droga, mas de comportamento. Então, você pode procurar. Mafra está bem servido de lugares para que você possa buscar ajuda, buscar orientação e informação. Acho que esse é o caminho para qualquer família que queira procurar uma orientação e uma elucidar alguma coisa que está na dúvida. Né? É, isso é muito bom as pessoas saberem que a nossa cidade, né, ela tem como procurar ajuda. Né? Então, se não sabe, endereço, procura a Atena, né? Sim. Que a Atena vai estar informando Sim. os locais. A gente tem o um site, depois eu posso até deixar, de repente, se você quiser colocar, né, uhum. atenamafra.org.br, ele tem o um telefone, o um WhatsApp, o pessoal pode entrar em contato, que fica, fica, fica bom, né? É que é uma comunidade terapêutica? Porque a gente ouve falar, mas as pessoas não têm noção o que é uma comunidade terapêutica. Elas acham que é um hospital. Como que é uma comunidade terapêutica? E eu fiquei muito feliz de você me convidar, porque a gente teve uma matéria no Fantástico, dois domingos atrás, né? Uma matéria, assim... É, em alguns aspectos até tendenciosa, porque não, não trouxe de fato a realidade, é como se colocasse todos os hospitais no mesmo lugar, todas as escolas no mesmo lugar, enfim, todos os enfermeiros no mesmo lugar, todos os psicó não, não dá para você colocar tudo igual, né? Então esse, esse momento também é importante para dizer isso. A comunidade terapêutica é um método. Ela não é um lugar. Então todo mundo fala, ah, lá é uma comunidade terapêutica, nem sempre. A comunidade terapêutica é um método que você utiliza a comunidade terapêutica para ajudar as pessoas a mudarem. Hum. Então, lá dentro tem uma cultura, tem regras, tem disciplina, tem assembleias, é um lugar democrático, movido pela democracia. Porta aberta, a pessoa sai quando quiser. Então, ela pode ir embora a hora que ela quiser e pode entrar a hora que ela quiser. É um espaço exatamente que funciona como um organismo vivo que ajuda as pessoas a mudar. Uma, umas ajudam as outras, e a equipe está lá para ajudar nesse processo, como membro da comunidade. Ela tem características familiares, então tem características de uma família funcional, ou seja, que tem problema, mas sabe resolver seus problemas, porque nós temos dois tipos de família, funcional e a desfuncional. O discordo da, da, de família estrutura, é de estrutura e desestrutura. A estrutura pouco importa, pode ser o vô, a avó e, e, e, e o neto morando junto, pode ser a tia, a tia, o tio, pode ser um, cinco pessoas estranhas morando junto, é uma estrutura, mas funciona, sabem resolver seus problemas, sabem lidar com as suas, seus conflitos, então é uma família que funciona. Então lá também tem conflito, tem dificuldade, então a comunidade terapêutica é esse espaço. Hoje ela está regulamentada, tanto na lei, é, da, lei de drogas do Brasil, dentro da RAPS, da rede de atenção psicossocial e ela também está regularizada junto na vigilância sanitária dentro do Conselho Nacional de Política sobre Drogas então a cura terapêutica não é um ela é diferente de um hospital ela é diferente de uma, de uma clínica ela, ela, tem, ela é diferente desses espaços porque tem características residenciais diferentes e ela é um uma forma de tratar a dependência química. Ela não é a melhor, não é a única e não é a certa. Tem pacientes que vão funcionar, vão, dependentes químicos que vão funcionar muito bem nesse serviço. Mas a gente tem o CAPS, tem, ter, tem psicoterapia individual, ambulatorial, então tem o CAPS também que faz atendimentos. Nós temos, é, às vezes, uma desintoxicação, que é um primeiro quadro que é feito pelo hospital. Então, a comunidade terapêutica não é o melhor e é para todos, uhum. mas ela é, sim, um, um elemento importante dentro da rede hoje para dar sustentação, para ajudar muitas pessoas que desejam. Então, uma outra característica da comunidade terapêutica é a voluntariedade da pessoa para estar lá dentro, entendeu? Então, tem clínicas, tem é, é, centros terapêuticos, casas terapêuticas, que são diferentes da comunidade terapêutica, porque a comunidade terapêutica é um método que foi criado por um psiquiatra é, chamado Maxwell Jones. Lá, na época, da, da, da, ele fez parte da terceira revolução psiquiátrica. Se eu não estiver enganado, Ford é a primeira, a medicação é a segunda e ele é a terceira revolução psiquiátrica. Quando ele dá um espaço de democracia para aquelas pessoas que estavam nos hospitais psiquiátricos e elas poderiam, então, fazer parte daquele hospital sabe, ajudando, fazendo parte, ajudando os outros, e assim ele percebeu, quando ele criou isso, na época da guerra, que teve um elemento terapêutico e algumas pessoas melhoravam. Então, basicamente, quando a terapêutica surge com Maxwell Jones, e ela tem um jeito de funcionar na Europa, diferente dos Estados Unidos, e aqui no Brasil também é diferente. Aqui no Brasil, a religião tomou muito é, conta e muito corpo disso. Então, o Estado deixou um hiato e aí a religião acabou assumindo isso. Né? A Atena, especificamente, não é religiosa. É, ela tem características mais de saúde pública, mais da rede, mas tem a espiritualidade, porque espiritualidade ela tem fundamento científico e a gente sabe que uma pessoa que tem fé e esperança... É muito mais fácil de você tratar, a pessoa se, ela tem uma, uma força maior para melhorar, e isso é importante para a vida de todo, todo mundo. A espiritualidade ela tem que estar presente em nossa Sim, vida, exatamente. né? Exatamente. É, corpo, são, mente, sangue. Né? É isso mesmo. É, e me diz uma coisa: quais são os trabalhos é. que vocês desenvolvem lá na, na comunidade para ajudar estas pessoas? Então, além da convivência entre os pares, é. entre eles, então tem psicólogo, assistente social. Os monitores, tem cozinheiro, então, assim, tem grupo de psicoterapia, psicoterapia individual se, se, se, se precisar. A assistente social faz um trabalho, a gente está tentando, até fez uma parceria aqui com a Jussara, o pessoal aí no, no teatro, é, no cinema, então a gente vai fazendo um trabalho para mostrar apresentar objetos, apresentar para as pessoas a possibilidade de viver sobre uma outra característica. Então, eles podem ir nos grupos, eles podem ir na igreja deles, então eles podem vir de lá para cá. Né? Então, a gente tem curso do SENAR, que é o Sistema S Rural, então tem muito curso de arrumar roçadeira, motosserra, é, fazer cultivo protegido ou alguma coisa de cozinha, então eles têm vários treinamentos que eles têm através do cenário. Então eles passam a conviver lá dentro, lá tem atividade, tem um campo de futebol, tem uma quadra de esporte, então eles podem fazer atividade física também, tem que fazer né, todos os dias, tem que fazer 30 minutos de atividade física. Então lá dentro a gente, é, a assembleia... Então tem reuniões, pressão da recaída, a gente também trabalha os doze passos. Então a gente tem uma, um arcabouço de atividades que a gente desenvolve. Agora sábado teve a festa junina, que foi eles mesmo que fizeram. Eu até vi no Instagram, tinha muita comida gostosa Isso. lá, eu vi o, o capricho, né? O cuidado, Isso. festa junina com quadrilha, Isso, muito mano. legal mesmo. É, inclusive, é, quem quiser conhecer, quando chega lá, às vezes fica impressionado pela organização. E são feitas. A organização é deles, entende? Então, num é, ambiente saudável, democrático, onde as pessoas podem dialogar, dar suas opiniões, dizer se concordo ou não concordo, as coisas podem funcionar de forma melhor, né? Com certeza. E me diz uma coisa, o internamento dessas pessoas que procuram ajuda, é, muitas pessoas, ah, eu tenho que pagar é, pelo SUS, como... Como que funciona isso? Então, hoje em Atena tem, acho que, 32 pessoas acolhidas na unidade masculina e tem duas pessoas acolhidas na unidade feminina. É, dessas todas, é, somente na masculina tem uma pessoa que paga. Então, ninguém paga. Assim, na unidade masculina, nós, eu me envolvi aí há uns... Sei lá, desde que eu estou há uns 20 anos, é, a gente foi se organizando, fundamos a Associação Catarinense, a Federação Brasileira de Comunidade Terapeuta, que já existia, também fiz parte, e a gente foi ajudando, foi tentando construir uma política pública que pudesse favorecer né, a comunidade para poder atender essas pessoas, porque não é. Você não vai é poder fazer esse trabalho com voluntariedade. Nós temos voluntários lá. Mas assim, eu criei um hospital de máfia, você não vai é poder pôr um hospital que tem aquela estrutura na mão de voluntários. Mas tem voluntários lá também. Sim. Não quer dizer que não tem. Mas tem um corpo técnico e tem uma estrutura para isso. Então, nós, hoje nós somos credenciados pelo Ministério da, da Cidadania e nós temos 19 leitos financiados pela Senapred que é pago através de uma portaria interministerial onde tem o Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Ministério da Cidadania que dão dinheiro para pagar essas vagas. Nós temos 19 vagas. Nós podemos atender brasileiros. Então, eu posso atender até uma pessoa de Rio Negro nas vagas de lá. Daí nós temos 10 vagas através do programa Reviver, que é através da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. É um convênio com o Estado de Santa Catarina. Ali eu só posso atender catarinense, são 10 vagas. E nós temos 8 vagas através do Fundo Municipal de Saúde de Mafra, através da Secretaria de Saúde de Mafra, que tem oito vagas. E ali eu só posso atender Mafrense. Então nós temos no total 37 leitos disponíveis. Gratuitamente, não é gratuito porque o Estado, o município ou o governo federal paga essas vagas. Então, quem quiser pode buscar ajuda, porque nós temos essa possibilidade. Nós corremos atrás, nós lutamos para que as pessoas pudessem ser atendidas, né, através do Estado, que o Estado pudesse pagar para atender essas pessoas que sofrem com esse problema. Então, é assim: um paga porque na verdade tem uma fila de espera, daí, ah, eu não quero ficar fila de espera, então você vai pagar particular, você aí paga particular, então mas só tem um até hoje, nesse momento tem uma pessoa pagando particular, o restante ninguém paga, são tudo pelos convênios. Agora o governo vai abrir um edital novo do governo do estado, e a gente está nos organizando para renovar o masculino e para credenciar a feminina, com 10 vagas, Nós vamos poder atender catarinenses mulheres lá em, lá em É, Então a gente fica muito feliz, porque é assim: a nossa cidade, a gente sabe que existem várias pessoas aí nos seguindo no programa Dicas de Saúde, sei que precisam de ajuda, e a gente está falando que as pessoas podem procurar, Nós. né? Elas podem procurar ajuda, né? tanto para homens como para pra mulheres, mulher. né? Hoje em nossas cidades existe essa ajuda, é só você procurar. E me diz uma coisa, quais são os profissionais que trabalham para ajudar essas pessoas? Então, hoje nós temos três monitores, uma, lá na CT masculina, três monitores, uma, um cozinheiro, uma, uma, dois psicólogos, eu e a psicóloga que trabalha lá, a Cristine, e assistente social, a Aline. Então, nós somos nem cinco. mais a estrutura administrativa, que daí é a Bruna na, na parte da triagem, que é a psicóloga, a Fernanda na administração... E o Francisco, que é o nosso motorista, que também faz o trabalho administrativo lá na comunidade. Então, nós somos envolvidos mais ou menos umas 12 pessoas para atender a unidade. Toda essa, é, esse pessoal. Essas 30 pessoas. Que, é, me diz uma coisa, quem o paciente deve procurar para fazer essa triagem de ajuda aí que ela está precisando nesse momento? Então, é, normalmente a gente pede que ligue pelo telefone 3642-4264, depois que quiser poder colocar ali, né? 3642 4264 Liga e vai pedir para falar com a Bruna. A Bruna vai agendar com você, vai vai te chamar, você vai fazer todas as orientações. Normalmente vai precisar de um atestado médico, né? Que você está apto para participar. né Se você tiver diabetes, o médico precisa colocar, porque você vai precisar de cuidado sobre isso. Se for hipertenso, precisa colocar, o médico vai ter que colocar. né Enfim, se você tem algum, alguma coisa, ele vai colocar lá e vai precisar do teste do Covid, e hoje precisa das vacinas do Covid, né, para poder ingressar no serviço, e você entra na comunidade. Voluntariamente, você que faz o contrato, não precisa dar aula de família, é a comunidade com ele, porque é ele que pode parar a hora que ele quiser também o tratamento. Então, nós temos uma, um lugar específico, que é ali do lado do centro de serviço da prefeitura, onde fica a Bruna, e ali agendou com a Bruna, ela já se agiliza e já faz o encaminhamento. Me diz uma coisa, hum... Como a comunidade pode ajudar a Atena, né? Porque eu acho assim que vocês sempre precisam de ajuda, né? de doação. Se, se, se as pessoas querem, é, tem aquele desejo no seu coração de ajudar uma instituição, né? Então eu coloco aqui em aberto, se alguém tem esse desejo de ajudar, como é que elas podem fazer, Edson? Até eu esqueci de colocar uma pessoa na nossa equipe, que é a doutora Renata Esteveu ela é voluntária, ela bateu lá na porta e, quer, e era nossa voluntária ela nos ajuda muito né é isso inclusive o curso hoje da universidade, o curso de medicina vai lá na Atena, o curso de fisioterapia o curso de enfermagem então fazem estágio, curso, os cursos de técnico de enfermagem também fazem estágio lá, né então é muito bom é, você quer saber se ajuda? Toda ajuda é bem-vinda às vezes a pessoa fala, ah, eu não tenho dinheiro às vezes eu, eu falo, olha, dinheiro não é o dinheiro às vezes. Às vezes, uma cesta básica, alimento, está muito caro para nós, entende? Assim, os valores que nós recebemos, para você ter uma ideia: então, do Estado, nós recebemos R$ 33, 33,33 por dia. Do governo federal, R$ E do governo do município, R$ reais. Então, pensa você pegar R$ tomar café da manhã, almoçar antes da tarde e jantar. Com 40 já ia ser muito difícil. Então a gente sobrevive sempre no vermelho, mas é assim, graças a Deus a gente sempre consegue honrar com os nossos compromissos. A gente tem muita gente que também nos ajuda, né? os empresários assim no sentido de é, loja, mercado, que acabam né, dando um, uma força para nós. Mas é sempre muito, é um parto para manter é, essa estrutura todo mês, paga os funcionários, são todos funcionários registrados, né? Então você tem todo um compromisso com isso. Então, assim, se conseguíssemos sempre alimento, sabe? Cesta básica, arroz, feijão é super bem-vindo, ou qualquer outra coisa, a gente também tem o bazar, que a gente faz todo o bazar de roupas, então, quiser doar roupa, que a gente sempre faz o bazar, o bazar sempre é um sucesso, sempre nos ajuda, né, aquele, aquele recurso, né, esse ano deu 15 mil, então, sempre é um dinheiro que entra e nos, a gente não ganha emenda parlamentar, a gente não tem essa, essa coisa de ganhar dinheiro, todo o dinheiro que a gente ganha é do CPF, daquelas pessoas que estão, que nós estamos atendendo, então a gente não ganha um dinheiro extra, sabe, do semana, então, a gente sempre, toda forma, toda, qualquer coisa que uma pessoa queira nos doar É muito bem-vindo bem Sempre bem-vindo Entendi, e me diz uma coisa Às vezes as pessoas né, têm um pouco de tabu sobre comunidade terapêutica né, Sobre os trabalhos que são desenvolvidos lá Quem tem interesse em visitar, pode, Edson? Deve Não só pode quando deve A Atena é extremamente aberta Qualquer pessoa que quiser ir visitar lá é só entrar em contato com a Fernanda, com certeza me passa o meu contato, eu vou agendar, a pessoa pode ir lá, entra lá, pode... A comunidade terapêutica não é um manicômio, não é um lugar fechado de muro. Então, a hora que a pessoa quiser ir lá, quiser conhecer, quiser conversar com os acolhidos que estejam lá, a pessoa pode ir, não tem problema nenhum. É, me diz uma coisa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas famílias que precisam de ajuda para internar o seu familiar em uma comunidade terapêutica agora, nesse momento que estão nos ouvindo? Olha, eu diria para que não perca a esperança, porque a esperança, ela é o que nos move. Eu vim aqui hoje é, movido pela esperança. É, eu não tenho certeza de nada, eu nem tenho certeza se eu vou sair daqui, posso ser atropelado ali. Então, a certeza me enlouquece. Se eu tenho certeza que eu vou chegar em casa, ela pode me enlouquecer porque eu posso não chegar em casa. A certeza, já diz Nietzsche, né? a certeza enlouquece. A dúvida, não. É a certeza que deixa nós loucos. Então, a esperança, como eu não tenho certeza de nada, eu não vivo na certeza, eu vivo na esperança. E a esperança é diferente da expectativa. Porque a expectativa é eu ficar sentado aqui achando que vai resolver o problema. A esperança, ela é do verbo esperançar, que diz, eu estou em movimento, fazendo a minha parte para resolver alguma coisa. E acho que o mundo é, precisa de amor. O amor, não o amor romântico, o amor das músicas por aí. Eu digo o amor no sentido da decisão que a gente toma de amar. Né? Então, eu sempre digo uma frase Que eu conheci que eu, que eu, Quando eu estive acolhido de um padre Que ele dizia é, Medo de nada, só amor Então, que vocês não tenham medo De poder mexer com isso Normalmente, as famílias Têm medo de se revelar Medo de, de conversar Muito mito Então, elas têm medo porque vai mexer com isso Vai mexer com toda a estrutura E às vezes a gente está numa zona de conforto tão grande Que a gente não quer que nada se mova, a gente não quer se levantar daqui para fazer o que essa zona de conforto é boa. Exatamente. Então, viver através da esperança, não na certeza, mas na esperança que as coisas é, vão melhorar através do meu movimento, e sempre o amor como é, combustível principal nas relações humanas, na vida familiar, em casa, com seus familiares. O amor, inclusive, quando você compreende que aquilo talvez não dê mais certo. Aquilo não dá mais. É, é amor também. É amor quando você também cuida de você cuida do outro. Então, o amor como combustível principal. Na realidade, o amor muda muito a vida de todas as pessoas. Eu acho que se a gente pudesse colocar um pouquinho de mais amor em tudo que a gente coloca, tudo que a gente faz... né é, com certeza muitos problemas seriam resolvidos né? o amor é transformador o amor é transformador então o nosso programa dicas de saúde agradece a sua presença eu deixo em aberto um outro assunto para você também participar tá e uma próxima vez, tenho certeza que você vai vir falar com muito carinho aí sobre comunidade terapêutica para nós. Venho sim. Muito obrigado, Simana, pela oportunidade de poder né, conversar sobre isso. Acho que a grande, o grande segredo da dependência química, da questão das drogas, no modo geral, é dialogar mesmo, conversar. Né? Que esse momento que a gente fez aqui, ele sirva para as pessoas refletir, dialogar nas suas casas, com as pessoas. Né? A gente não esgotou o assunto, a gente só deu a possibilidade das pessoas pensarem e refletir sobre isso. E eu agradeço ao seu programa Dicas de Saúde pelo convite, né ao Mix também, né? E sempre que você precisar, você pode contar comigo que eu estou aqui disponível. Muito obrigada. Obrigado, eu O nosso programa Dicas de Saúde chega ao final com essa informação muito especial para você que nesse momento está precisando de ajuda. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até a semana que vem.